Oi, aqui é o Daniel, eu estou falando diretamente de Brasília, do escritório da Direto. Hoje eu quero falar de uma coisa muito comum que eu já vi muito na minha vida, eu sei que acontece bastante, eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim, mas eu quero falar sobre algo que vai fazer com que você mude a sua visão sobre você mesmo e sobre aquilo que você quer alcançar como resultados. É, durante muito tempo na minha vida eu fiz muitas entrevistas de emprego, entrevistei mais ou menos em torno aí de 8 a 10 mil candidatos em várias empresas. E uma coisa que era muito comum que eu percebia, que a maior parte das pessoas, elas querem recompensa. Quando elas chegam para uma entrevista de trabalho, elas querem ser aprovadas, elas querem realmente alcançar ali, uma boa remuneração, enfim, ter o glamour de trabalhar em uma grande empresa. Só que o que acontece é que muitas delas não se dedicam para isso. As pessoas elas querem recompensa, mas elas não querem se transformar para ter aquele resultado. Então, é muito comum muitas pessoas chegarem despreparadas, é, falarem de uma forma muito vaga sobre o seu, os seus planos, né? de uma forma muito vaga sobre as suas habilidades e não conseguirem aquela vaga. E muitas pessoas às vezes elas não se perguntam, caramba, poxa, o que, que falta em mim? Né? Normalmente as pessoas já pensam assim, ah, o processo deve ter tido alguma indicação. Ah, caramba, é, aquela pessoa ali do, do RH, ela não foi com a minha cara e tal. Então a gente sempre coloca a culpa no mundo exterior raramente a gente traz a responsabilidade para a gente, para dentro de nós. O que, que falta em mim ainda? Né? Como eu sou hoje? É, se eu estou recebendo não, o que, que falta em mim para eu receber um sim? E aí se você começar a se perguntar sobre isso diariamente, você vai começar a receber mais e mais e mais e mais sims na sua vida. Talvez hoje você esteja recebendo não em alguma determinada área, porque você ainda não está preparado para receber aquilo. Você já, já parou para se, se perguntar sobre isso? É. E a partir do momento que você se prepara para receber aquilo, a partir do momento que você é, fica com essa questão, essa única pergunta, tem essa única pergunta na sua mente, o que, que falta para mim? O que está que faltando para mim? E se diariamente você preencher e resolver e responder essa pergunta, você vai simplesmente se desenvolver todos os dias e quando você menos esperar, você vai receber todos os sims, aqueles sims que você quer para a sua vida, seja no seu emprego, seja em relacionamento, seja na área financeira, na saúde, enfim... Então essa foi a pequena, a pequena, não, a única dica, a única rápida dica do vídeo de hoje. Se pergunte diariamente o que falta para você, o que falta para mim. E todos os dias procure responder essa pergunta, todos os dias procure é, viver, se entregar para que essa, essas faltas sejam preenchidas e você consiga aquilo que você deseja. Se você gostou do vídeo, se inscreve, clica aqui em curtir, comente também, o seu comentário é muito importante. Às vezes eu estou um pouco desanimado para gravar, mas quando eu vejo um comentário, eu fico mais animado ainda, então comenta aqui embaixo, eu tenho certeza que o seu comentário vai dar força para que mais e mais vídeos bacanas sejam produzidos. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!